Mais uma edição do CID chegou ao fim. Para encerrar a quinta rodada, o já tradicional Demo Day reuniu a equipe do programa, empreendedores, investidores e atores do ecossistema mineiro de inovação. E é claro que a TVC me veio acompanhar de perto para conferir os resultados desta edição. Acho que a palavra-chave da quinta rodada é, mais uma vez, amadurecimento. E mais do que amadurecimento, é compartilhamento do conhecimento que a gente tem adquirido nas últimas rodadas. A gente teve startups triplicando seu faturamento, startups contratando pessoas. Então, sem dúvida nenhuma, o delta disso daí é, é grande. E o que eu posso dizer é que a gente teve uma média de 30% de crescimento mês a mês das startups nessa rodada. O governo não consegue fazer nada sozinho, né? Então, o que a gente tem que fazer é que o Estado Sim. seja o form... Saiba conectar todo mundo, saiba trabalhar com todo mundo, trazer ideias boas que já estão acontecendo para junto, fazer isso prosperar, crescer mais. Então, a gente o que a gente tem que fazer agora é dar mão para todo mundo e crescer o estado junto. É isso que é o objetivo nosso. Entre as novidades desta edição estão os lançamentos do documentário do CID e do Playbook Educativo sobre Aceleração. Os conteúdos estão no site do programa e o link está na descrição do vídeo. Esse crescimento da empresa ele representa muito do empenho tanto dos membros, nossa equipe na né, startup, né a dedicação que a gente teve no programa, assim como o pessoal do CID também trouxe muita coisa para a gente. Então, assim, foi um processo de aceleração fundamental para a gente estar tá onde a gente está hoje. Cara, foi uma experiência fantástica. A gente chegou no nível 1, estamos saindo no nível 100. Graças a muito trabalho, muita dedicação do nosso time dos agentes de aceleração também. A gente está comentando que é uma das formas de investimento do estado mais incríveis que poderia acontecer, porque isso reverte para a sociedade, né? Assim, não tem como quantificar mesmo em número quão, a realidade que a gente vive hoje por causa do programa. Então foi fantástico. Pessoal, para conferir mais informações é só acessar o portal SIM. Até a próxima.